Maria aqui, uma honra revê-lo. Você que muito além do nosso presidente da República é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT, que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF, ninguém quer ver se eu vou voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci onde ele militou na política, são vários deputados nos seus gabinetes, PSG, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito, salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculado. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo seus meus atos, tá ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não vou aceitar. Se eu encerrar a entrevista agora. Não vou aceitar. O teu pai, o teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo. Acaba a entrevista agora aqui. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente. Em confiança nele. Não tem mais conversa contigo. Por favor, Sulita. Estou à tua disposição. Surita, estou à tua disposição. Só que de Olha, se você, alguma oh, coisa aqui, se, se o Marinho entrar novamente, atenção, se o Marinho entrar novamente, se o Marinho falar, vou embora, se o Marinho entrar, se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora, se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora, tá?